Procurando recuperar o que se foi Sem saber o que acontece depois Amigos do programa Ana Catarina Show, programa aqui no Rio Mafra Mix, hoje com um convidado muito especial, o Alan Simon, é, que é cantor aqui na nossa cidade. Tudo bom, Alan? Tudo bom, dona Ana, tudo bem? <risos> tudo joia. Alan, quantos anos, eu já vou começar perguntando a tua idade, quantos anos você tem? Eu tô prestes a fazer 23. 23 uhum. anos. É, você sempre quis ser músico? Eu, eu queria ser veterinário quando eu era pequeno. Uhum. Era uma ideia. Aí a música entrou aos 11 anos na minha vida. Aos 11 anos? Como Sim. que entrou? <risos> Não lembro muito bem. Mas é. foi assim: meu primo tinha um violão, aquela história clássica, né? Uh -huh. Meu primo tinha um violão, ele falou: sabe tocar bateria? Eu falei: sei. Não sabia nem o que era bateria. Uh -huh. Mas a gente montou a bateria de lata, tampa de panela, e assim foi. Você começou assim com, então, a percussão, que agora você toca a percussão também? Sim, é o meu forte. A bateria é o meu instrumento que eu me garanto, uh -huh. mais ou menos. Mas me garanto. E me diga uma coisa, qual é o teu estilo musical? O meu estilo musical é rock and roll, né? Meu primeiro meu primeiro trabalho foi lançado como rock and roll. Hoje eu tô, como estava falando antes do programa, eu tô numa faceta mais folk do que rock. Aham. Trabalhando com a gaitinha por enquanto. É, são fases. Né? São fases. São fases. Você já teve fases de vários estilos musicais? Dentro do rock, sim. Dentro do uhum. rock. E quem que te mostrou o rock? Esse mesmo primo. Ah, o teu primo, uhum. que mostrou o rock. Mostrou a partir de Guns N' Roses, as coisas clássicas que todo mundo ouve, né? Alan, é, a gente sabe que você tem é, problema de visão. Uhum. Você nasceu com um problema? Sim, foi erro médico, a fórceps. Ah, foi erro médico na hora do nascimento que aconteceu, então não Isso. tem a ver com medicação, nada? Não, não. E assim, você sente assim, alguma dificuldade, algo assim que... Porque você já nasceu, né, com dificuldade com a, a, a deficiência visual, uhum. mas você nota assim que os deficientes, as pessoas que têm algum problema nesse sentido, têm assim uma certa uma certa dificuldade assim em relação às pessoas, você sente assim algo, algo nesse sentido? Assim, para mim é difícil falar de dificuldade porque eu nunca tive visão, né? Uhum. Tu não pode ter, não pode sentir falta de uma coisa que tu nunca teve. Uhum. Mas sim, existem dificuldades, existem. Alguns obstáculos que todo mundo tem, e a gente tem, e cada um tem os seus diferentes dos outros. E eu acho que vai bem por essa linha, sabe? Eu tenho dificuldades diferentes das suas, mas tem, sim, bastante questão de emprego, questão de acessibilidade nos lugares, tudo. Uhum. Mas você consegue, assim, lidar com isso, assim, é, muito bem, assim, você é bem... Eu até faço piada, né? Uhum. Até faço meio que... Como a gente sempre fala, faço humor negro comigo mesmo. Humor ah, lido, tranquilo. Porque eu acho assim que. Acho que nem você disse, né? Dificuldade todos, todo mundo tem. Como eu falei para você, meu pai também, quando eu era novinha, eu tinha uns 14 anos. O meu pai perdeu a visão por causa da, da diabetes. Ele tinha problema sério com a diabetes. Na época não tinha a medicação que agora tem. E a gente vê assim que para uma pessoa que vai perdendo aos poucos a visão. Você acha que seria mais complicado ou você acha que... Com certeza. Porque você tem o um mundo visual. Você, as pessoas que estão assistindo, tem o um mundo visual baseado em parâmetros da visão. Eu já não. Pra quem já perdeu, porque quem nasceu sem a visão, como eu falei, ninguém pode sentir falta do que nunca teve. Uhum. Já o seu pai perdeu a visão e é muito mais difícil, muito mais complexo. É, né? Rola uma depressão, a pessoa tem que ser muito casca grossa, digamos assim, para superar. E na escola, Alan teve muita... Como é, que, como é que funciona? Na escola eu fui alfabetizado no braille, uh -huh. né, que é a, a senhora que trabalha com remédio deve ver muito nas bulas uh -huh, em tem. braille, né. Uh -huh, tem. E foi basicamente isso, alfabetização, alfabetização em braille. Em braille assim. tinha professora uh -huh. que te ensinava tudo direito. Nunca tive segunda professora. Tive no SAED, que é a sala de recursos, né. Uh -huh. Para alunos com deficiência, que foi a professora Andréia, que me ensinou. Eu fui lá desde os seis meses de idade, imagina. Mãezinha. era uma criança, ela me ensinou tudo. Desde andar a. tudo. Essa professora. Uhum. Uma segunda mãe para você. Exato, bem isso. É. E você tem contato com ela? Bastante. É. A gente não conversa muito, porque eu não sou muito de. de não muito de conversar, assim, mas tem muito contato. Alan, e me diga uma coisa, mas daí com a música. É, não seria algo ainda mais difícil? Ou você acha que acaba você tendo mais facilidade em, em outros sentidos, fora a visão? É, eu tenho uma audição um pouquinho mais aguçada. Aham. né? Como o teu cérebro não trabalhou uma coisa, ele vai trabalhar outra em excesso. Então, eu diria, diria que eu tive uma facilidade. Claro, foi mais difícil para, Ah, coloca o dedo aqui. Aqui é onde, né? Aham. Aqui. Eu tinha que achar com o ouvido, uhum. sabe? Mas dificuldade não ter. Na música, assim, tranquilo. Alô que tipo de... Você toca música, né? Agora vamos voltar pro lado musical, hum. que, que é isso que a gente veio fazer aqui e mostrar... Que você, é, mesmo com as dificuldades que todos nós temos, como você deixou bem claro. Todo mundo tem sua dificuldade e tem sim, sua limitação. E você mesmo assim acreditou <coughs> que poderia ser músico e tudo mais. Você toca em várias é, várias casas noturnas aqui na cidade. E fora o... também, né? E fora também. Uhum. Aonde, que lugar assim mais longe você tocou aqui fora de Rio Márcio? Mais longe, Florianópolis. Florianópolis. Uhum. Tocou em qual casa? Foi um evento clube? do motoclube invento ah, do moto clube. Eles... Não, eu falando, falando uh, Florianópolis foi no aniversário. Ah, no aniversário. Uhum. E você também essa primeira música que a gente escutou agora aqui na abertura do programa é que é, é de autoria sua? Sim, é minha. É tua. Uhum. Você tem várias músicas, Alan. Eu tenho um disco lançado, né? Você já tem um disco uhum. lançado. Qual que é teu tuas redes sociais? Vamos falando aqui para o pessoal para te seguir. <risos> redes sociais é Alan Samon. S-A-M-O-N, né, tá escrito no, no colete. YouTube, Facebook, Instagram, Tu acha no Spotify, todas as, as plataformas digitais. Tem WhatsApp também, não sei se, se vocês colocam Pode Posso passar, pode passar. Se o pessoal que quiser vir aqui, né, para pegar teu, teu show. É, contratem, por favor, que eu preciso pagar o aluguel. É. 96-047-9681-4021. Alô qual a música mais pedida? Aqui em Mafra. Tá <risos> aqui, aqui em dá uma palhinha. É. Eu perguntava do World Deus E te abraçava do Warner Deus E lembrar você que um sonho mais não faz mal. Daquela. É e nessa loucura de dizer que não te quero. Tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Ah, Deve ser. Chitazinho, evidências É, é ser pedido Ev... em todo o Brasil, acho, né? É, lá, faz... evidências, é e, e fora aqui, que o pessoal curte, assim Fora da cidade, que fora você foi cidade. tocar e, e pedir uma música mais. <risos> Rio Negrinho, pessoal Sexta-feira passada a gente tocou lá uh -huh. foi Sensacional lá no que Quero voltar, hein, galera? Qual que eles pediram mais, cara? Acho que é mais ou menos nessa mesma linha. Eles pediram aquela do Raul, aquela. É, enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Piraram quando a gente tocou tá essa música. Essa ficou uhum. muito bonita. Você passou muita. Muita emoção pra gente, muito linda É porque eu sou fã do Raul e eu sigo essa filosofia. Aham, muito linda, Ana. Me emocionei aqui. Ah, que bom! Aham, uh -huh, muito bonito, tocou muito bonito. É, a gente vê assim que a música, ela passa assim uma energia para as pessoas que curtem, né? Ela passa uma energia é, principalmente positiva, né? Muito, muito. E faz a gente pensar na vida, no que a gente faz, que a gente, as pessoas que a gente ama. Então ela passa assim, ela faz uma união entre as pessoas, você não concorda? Eu concordo plenamente, porque assim, a música ela é a trilha sonora de momentos, quando você casou você teve uma música, quando você fez a sua formatura teve uma música, você viaja, ouve uma música num momento bom, você acaba lembrando dela depois, né? uhum. A gente tá, tá aí justamente para isso, para dar a trilha sonora O pessoal, tá tomando uma cervejinha, curtindo, tá tendo uma trilha sonora no fundo ali, se a gente conseguir Eternizar esse momento bom da pessoa com uma música, meu trabalho tá muito bem feito, entendeu? E quantos anos antes que você tem falando? Não tenho? 22, para 23. 22, ah. 23? Você novinha ainda. É, acabadinha. Aham, uh -huh. e você <risos> tem muitos amigos músicos? A maioria aqui de Mafra, todo mundo. A galera, como a senhora falou, o Jeff me indicou, né? Aham, uh -huh, Já foi um Jeff abraço, falou. meu querido. E todo mundo, a gente uh -huh. conhece todo mundo, né? Aham, uh -huh. e o pessoal assim... É ver assim que você é um excelente músico e uma pessoa de bom coração. <risos> excelente música eu acho que tá meio é por vocês, mas. <risos> eu não tenho cego todo, todo, não tenho cego todo, não. E qual música que você curte assim de cantar? Que você. Hum, que eu curto? É. Eu gosto da. O que eu curto eu não posso tocar aqui por causa do horário. Mas. <risos> Como claro é que pode? Eu gosto daquela do engenheiros. Uh -huh. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mão, apenas bons amigos. Pra ser sincero, é. É... fala muito. Essa música é muito bonita, né? Engenheiros da Bahia. Bom. Tem anos essa música! É, todas as músicas que eu, que eu toco foram feitas antes de eu nascer, então eu não eu, eu me sinto confortável com isso. É, 22 anos? Quantos <risos> anos tem essa música, será? Ai, deve ter mais de 30, né? É, aham. Uhum. <risos> que sim. E Alan, e você tem algum show marcado agora pra próxima, sim? Mas dia 11, tem no Oba Oba. Oba Oba, Oba, -Oba aonde Oba -Oba. que fica o Oba Oba? O Oba Oba fica ao lado da Fubra. Ao lado do da, da Fubra de Rio Negro, aham. Uhum. Uhum. Aí tem a Rout, Dia 18 que é o lado da... é onde, é aquele... é onde era o Taberna, lá na beira, sabe? Também sensacional o lanche lá, o gordo é complicado. E tem na Irons dia 18 também, que é o um Motoshop. Uh -huh. Um pouquinho antes, eu vou tocar das, 6 às... das 5 às 8 lá. E das 8 e meia a 11 e 30 na Route E me diga uma coisa, você toca sozinho, mas você tem às vezes que você toca em alguma banda junto? A gente tem uma banda que é o, o Bando dos Deslocados, Uhum. Quem é com o Jeff lá, com o Erlon. Uhum. Você conhece, né? O Erlon também conhece. Eu amigo. tenho muito orgulho de tocar com as minhas referências, cara. Você não imagina. Caras que eu ouvi tocando quando eu era pirralho. Não que tô chamando eles de velho. O Jeff é velho, mas tá, tudo bem. <risos> e, eu... e hoje eu toca... consegui tocar com eles, assim, sabe? Uhum. Só que a gente não se junta muito, porque eles... Imagina, cheia, né? Lógico. Uhum. Aí eu... eu contrato sempre um trio. Tem o Dudu, o Drunk que é o um cara uhum. Ah, é também uma pessoa muito boa, coração. O Rafael. Rafael Aide, a Marcinho, o Ronaldo, uma galera assim, sabe? Uh -huh. então, eu tenho medo de ficar citando. Aí quando eu pego um evento um pouquinho maior, como esse da Holt, agora dia 18, vai ser com banda. Vai ser Power Trio. Tem o Wilson também, que é, é outro cego. Aham, uh -huh, eu também. conheço ele. Conhece? Agora eu quero que você toque uma música, aquela que eu te pedi do Tim Maia. Ah, do Tim Maia. <risos> ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri Obrigada, Alan. E me diga uma coisa, qual que é o teu sonho daqui pra frente? O que, que você pensa assim na tua vida daqui para frente? Em quais aspectos? Musicais ou Tudo pessoais? Tudo assim, a tua vida, assim, pessoal, profissional? Eu consegui realizar um grande sonho no passado, né? Uhum. Que era sair da casa dos meus pais e morar sozinho. Não ou oh, meus pais são ruins, não, muito pelo contrário. Mas independência. E agora meu sonho, eu acho que de todo mundo que paga aluguel, é poder financiar o seu próprio negócio, seu próprio imóvel, seu próprio nessa própria moradia. Esse é o meu maior sonho pessoal. Uh -huh. Sonho profissional, olha Dona, tô acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu tô seguindo e eu sonho é voltar para as cidades que eu já toquei e fazer mais show, gravar músicas, levar música para o pessoal, sabe? Uh -huh. Essa é a minha. Eu entendo isso como minha missão na vida. Alan, e vai dar tudo certo, pode ter certeza, <risos> você é um rapaz que tem muita luz e vai dar tudo certo. Eu acho que você mostra, sim, que a gente né? Reclama às vezes de alguma coisa e você mostra pra gente. É, mas eu também reclamo bastante, né? Porque tem um Mas tempo. Assim, você reclama bastante. Todo mundo reclama, né? <risos> Quem que não reclama, né? A gente nunca tá satisfeito, né? É, então, é. uma das coisas que a gente tem que mudar esse pensamento. A gente tem que ter mais gratidão pelas coisas que Deus nos dá, né? Tem tanta gente que é feliz com tão pouco, né? Com certeza. E a gente tem tanto que não... Ah, não temos. Temos sim. Ontem ainda aconteceu um negócio lá na farmácia que eu vi um rapaz fazendo uma... Uma, fazendo uma doação ali e a gente vê assim que tem muitas pessoas do bem. Tem muitas pessoas que fazem sem falar, fazem, <risos> é, que dão a mão, mas não precisa falar que deu a mão, né? Eu Entendo acho bastante, que, né? que é isso que a gente precisa para nossa vida. Pessoas que pensam mais no próximo e não tanto em si mesmo. O pessoal fala, ah, a humanidade não tem mais solução. Tem sim, é só a gente procurar. Pessoas boas existem em todos os lugares, né? É, e ninguém é perfeito, né, Não, Alan? Ninguém. Todo mundo tem seus, seus erros, tem que aprender com seus erros, né? E correr atrás. E vamos finalizar, Alan, com uma música aqui que você, que você queira tocar aqui pra nós, pra todo mundo que tá assistindo nós aqui no Rima Mafra Mix. Muito obrigada a você que assiste nós aqui, que curte o nosso show. E hoje com uma pessoa muito especial, não sei se você conhecia o Alan, mas o Alan tá aqui mostrando o seu trabalho. Quem quiser saber mais, entre nas redes sociais do Alan, que é Alan Simon, no Instagram, Facebook, YouTube, YouTube Spotify, Spotify, tem todas as, as plataformas Alan, digitais, tá lá. todas as pl plataformas digitais. Então vamos finalizar com uma música, Alan. Vou fazer um negócio legal pro teu programa, vou mostrar uma coisa inédita. Então vamos lá, isso gente, aí, a obrigada. A gente fez uma vaquinha para fazer uma música nova. Uh -huh. que tá rolando lá no meu Facebook. Já meio que já tá quase no final. Uh -huh. a gente vai gravar uma música chamada Esqueça Tudo que eu falei. E eu até hoje não mostrei para ninguém, vou mostrar um pedacinho. Oh, obrigada! Né? <risos> obrigada pela oportunidade, obrigada por me permitir estar aqui. Vamos agradecer importante. o pessoal aqui do Rio Mafra Mix, que cede-se programa pra gente que é muito importante a gente sempre divulga histórias de vidas, né? Que nem eu sempre falo, histórias de superações e agradecer a todos aqui que estão assistindo nós. E vamos lá! Uma família que é meu parceiro, né? É teu parceiro? Eu vim parceiro? aqui em 2018 lançando o primeiro clipe. É? Uhum. Comando legal. a Samon ainda. Ah, Aí o Márcio foi lá em casa e uma entrevista depois. Você vê como o tempo passa, né? Passa, né? Passa. Esqueça tudo que eu falei. Só um Esqueça tudo eu falei oh, oh, oh, oh, oh. Viajei demais E já não Paz, E acordei. Aê! Até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Alô. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu.